Né, veja todas as possibilidades, né, tenha todas as cartas na mão, todas as cartas na mesa, para você conseguir escolher e dar a cartada mais próxima. Né, a gente nunca sabe se será certo, mas a cartada mais próxima. Sejam muito, muito bem-vindos, meu amigo, minha amiga. Este aqui é um vídeo para os jovens, né, para quem está tentando escolher uma faculdade, né, o que fazer para o resto da vida, né? a ideia que nos vendem. E também para quem está se questionando sobre o futuro. né? Então, vindo do futuro, falar para você né? coisas que nos falaram que são mentira. Vou falar logo que é mentira, né? <risos> que são mentira, que não funcionam assim. E até coisas que não nos ensinaram. né? E é só vivendo, é só aprendendo, é só aqui. Depois que você quebra a cara algumas vezes, que você sabe o que é verdade e o que não é bem assim. Então, vamos nessa. E a primeira coisa que eu quero desconstruir é que as pessoas já entram na faculdade pensando em se aposentar. Né? E vendem essa ideia de que, não, se você fizer curso X, esse curso aqui é o top. Parece até aquelas propagandas que a gente vê na internet, né? Trabalhe de casa e ganhe 50 mil por hora. Mais ou menos assim, veja a faculdade muito mais como um degrau da escada da sua vida, das suas experiências. né Tudo vem somando, tudo vem agregando habilidades. E para confirmar isso, eu já venho com uma visão. Pergunte na sua família. Chega para um tio, para uma tia, né? para um avô, para os seus pais. A área que eles se formaram, o curso que eles escolheram, né, eles trabalham nessa área? Né, eles realmente se formaram, sei lá, em administração? E trabalham com administração de empresas, né, negócios, etc. Eles trabalham com isso? Né, quem fez direito realmente advoga? Realmente né, é concursado público dessa área? Porque, por exemplo, meus pais são agrônomos. <risos> né, mas eles trabalham mais com direito do que agronomia. Né? Foi até uns 5 anos atrás que eles começaram né, de hobby. Né? plantar ali no jardim, etc. Pergunte pro seu tio, não tio, formou em quê? Não, e você tia, formou em quê? Porque às vezes a pessoa forma numa área e trabalha em outra totalmente diferente. É, abre a própria empresa, abre o próprio negócio. É, e com certeza aquilo que ela se formou, ajudou, teve uma contribuição. Uma das coisas que eu mais vejo de lucrativo na faculdade é justamente você ter o um networking, você ter amigos, você ter colegas da sua área ter contatos, tanto para pedir ajuda, como para prestar ajuda, prestar serviço. E vamos para a segunda parte desse vídeo, sobre realmente escolher um curso. Pedro, dá algumas ideias sobre escolher um curso, você é informado em que? Vamos abordar isso. Né? Dentro da minha área que é informática, eu tenho várias e várias opções, e eu me lembro muito bem há quantos anos. E eu me lembro muito bem há seis anos atrás, realmente pesquisando, não. Engenharia de software? Faz o quê? Né? Ciência da computação? Faz o quê? Tecnologia da informação? Faz o quê? Porque o nome é parecido, tudo envolve informática, tudo envolve ali dados, software. Mas qual é a diferenciação de uma para outra? Então o primeiro ponto é pesquise. Né? Veja todas as possibilidades, porque às vezes alguém falou tal curso para você, você fixa muito naquilo. Não, vou fazer isso, vou fazer isso. Mas tem uma opção muito próxima, né? um primo de curso. Mas uma opção muito próxima que você não considerou e talvez aquela seja a ideal, a que mais case com você. Então, a primeira dica para escolher um curso, realmente, pesquise, meu amigo. Vá no Google, entenda, essa área faz o quê? Essa outra área, esses outros cursos, né? Veja todas as possibilidades, né? Tenha todas as cartas na mão, todas as cartas na mesa para você conseguir escolher e dar a cartada mais próxima. A gente nunca sabe se será certo, mas a cartada mais próxima. E também não tenha medo de certas coisas, não, porque isso aí tem muita matemática, não, porque isso aí envolve programação. A gente, desde a infância a gente está aprendendo novas coisas. Uma grande capacidade do ser humano que difere a gente dos animais é essa capacidade de aprender e de passar para outras gerações. A gente deixa isso escrito, deixa isso guardado, e só a gente faz isso. Nenhum outro animal deixa guardado toda essa informação para ensinar para os outros, assim, mesmo que ele morra. E a decisão do curso, a decisão de qual curso escolher, qual área formar, ela é toda sua. Quem vai fazer a faculdade é você, né? Quem vai trabalhar nessa área, né? E viver os desafios dessa área é você. Então escolha bem, assuma a responsabilidade de encarar isso. Né, pegue a recomendação dos seus pais, a recomendação dos seus parentes, eles querem sua melhor, né, ouça, mas a decisão é toda sua e se embora, porque a maratona, né, a maratona da vida, né, nos reserva coisas que a gente nem imagina, né, eu tenho uma frase que quando eu ouvi me impactou, mas o melhor dia da sua vida você ainda não viveu, é né, algo que ainda está por vir, você nem imagina, pode vir coisas fantásticas, né, que nem nos seus melhores sonhos, poderia acontecer então confia vamos e eu acredito em você e a segunda dica para escolher um curso essa aqui é uma dica boa realmente vá conhecer aquela área né por exemplo aqui um exemplo clássico medicina não eu quero ser médico eu assisto série de médico né e eu quero ser médico e aqui eu levanto uma boa pergunta você já conversou com um médico você tem noção das áreas que ele trabalha? É como as séries mostram exatamente aquilo? Então, realmente, converse com o médico. Pergunte, não, o que você faz no seu dia a dia, na sua semana, no seu consultório? Você atende só nele? Atende em outros? Né? Você faz serviço público também? Tente entender. Né? Neurologia, pediatria, né? geriatra. E veja se... As suas expectativas casam com aquela ideia do curso, né? pesquise sobre a área, porque às vezes a gente idealiza algo né, que não é real, não funciona assim. Por exemplo, a minha área, gente, né? Eu sou da área de informática, formada em desenvolvimento de jogos digitais e aplicativos. Então, pelo nome, é algo legal. Né? Você deve ficar jogando o dia todo, é o que muita gente pensa. <risos> né? Todo jogo que lança, todo console que lança, eu sou o primeiro a comprar. Né? Que eu estou sempre jogando, estou por dentro dos últimos lançamentos. Né? E a verdade é que depois que você joga, você fica tão focado, trabalhando tanto naquilo, que a última coisa que você quer é jogar. Né? Você fala, não, eu vou ali andar de bicicleta, vou correr. Vou, né, tomar um banho num água num rio. Mas o lado bom é que quando você entende mais ou menos como aquilo ali foi criado, né, você consegue perdoar os bugs. Por favor, perdoa os bugs dos jogos. Né, Se algo está errado, se algo não está legal. Porque realmente é complicadíssima a parte de programação por trás daquilo. Até porque o jogador não colabora. Ele está né, sempre querendo fazer coisas mirabolantes, fazer coisas que a gente não pensou que ele iria fazer. <risos> Isso aqui foi só uma introdução sobre a minha área. Né? Deixa eu falar algo um pouquinho mais importante aqui. E no final do vídeo eu falo mais sobre os perrengues da minha área que não é só jogar. E na verdade é algo bem diferente. Embora eu seja formado em desenvolvimento de jogos e aplicativos. Você já sabe que tem que compartilhar, deixar um joinha aí pra gente. Né? Mandar um vídeo para amigos, né? coloque-se aí no grupo, espalha a palavra. E agora, o último ponto sobre escolher um curso, escolher uma faculdade, eu vou trazer já duas informações juntas. Se você está em dúvida, se você tem tá indeciso entre duas coisas muito diferentes, muito distantes, né, perceba se é uma influência das pessoas ao seu redor. Não, porque seu pai é formado nisso, sua mãe é formada nisso, todos os seus tios e tias são formados nisso, né, e é meio que esperado, tem uma expectativa que você vá para aquela área também. E para te ajudar, né, nessa outra opção aqui, volte muito nos tempos de criança. Lembre o que, que você falava quando criança, né? Assim é mesmo, moleque. Não, porque eu quero trabalhar com isso, quero ser biólogo, né, quero ser veterinário, cuidar dos animais, né, proteger. Ou então você quer ser piloto de avião? E tá na minha lista, hein, gente. Eu ainda quero aprender a pilotar avião aí. Com certeza irei, ou espero, alcançar, né, o futuro incerto. <risos> Você quer ser policial, né, proteger vidas. Ou então você quer proteger vidas sendo médico, sendo enfermeiro, que você quer cuidar. Ou então você quer ser psicólogo, psiquiatra, né, ajudar a cuidar da mente das pessoas, né, do centro de comando de todo o corpo. Porque muitas limitações, muitas crenças, né, certas traumas certos traumas, então muita coisa que vai influenciar toda a nossa vida adulta, toda a nossa vida né, já mais experiente, idoso, temos travas aqui, então é uma área fundamental, ainda mais se você está vivendo em 2020, né? você percebeu que certas coisas ao nosso redor tem uma influência muito grande na gente, né? a gente tem que realmente cuidar, realmente né? se cuidar, fundamental, e beba uma água, viu, cérebro? Usa muita água, precisa de muita água, fica a dica. Então eu trouxe essas três dicas, se foi útil, se realmente você gostou, Clique nesse belo botão vermelho aí embaixo. Se inscreva porque aqui no canal é só conteúdo de qualidade. Conteúdo no capricho que eu trago pra vocês. E pra fechar eu quero trazer uma ideia. E falar sobre os perrengues da minha área de desenvolvimento. né? Não falei de sucesso, né? Vou falar mais pra frente. Isso. <risos> então, tanta coisa que eu quero falar sobre esse tópico. Esse é um tópico né? tão abrangente que envolve o futuro. Né? Envolve o meu futuro também. Né, sobre as cartas na mesa, né, a gente nunca sabe se a escolha será a escolha certa. Pode ser que você faça um ano, dois anos de curso e acabe mudando de curso. Né, perceba que a outra opção era melhor, ou que um curso né, parecido, que aborda de uma forma diferente, seja uma melhor escolha. Né, muito cuidado, né, os nossos pais, né, os nossos tios, parentes próximos, eles querem o nosso bem, eles querem o nosso melhor. Então não, não os veja como inimigos. Né, não os veja como né, eles querem te sabotar. Eles querem o seu melhor baseado naquilo que eles viveram. Né, e realmente eram outros tempos. Né, realmente de 20 anos para cá, que já foi a parte que eu mais vivi, a minha infância, adolescência, etc. Eu realmente vi as coisas mudando de uma forma muito rápida, de uma forma muito acelerada. E o caminho do sucesso, muita atenção aqui. O caminho do sucesso não é uma linha reta não é essa coisa assim previsível se você está vivendo em 2020 você viu que o futuro não tem é como prever muito você caminho linha reta que eu vou daqui, ponto A, ponto B, ponto C me aposento né, e fim da vida, estou rico trabalhando três horas por dia <risos> mas o caminho para o sucesso tem até um desenho que eu vi um tempo atrás né ele é quase um labirinto né, ele é uma maratona de desafios então você começa a correr aqui Aí você tem que passar por uma corda, né? E você entra numa caverna e passa toda uma aventura por lá. E depois você escala uma montanha, né? E pega um ônibus pra tal lugar, pega um avião pra outro. Então, ela é uma linha que faz curvas, curvas e mais curvas. E você chega no ponto sem saída, tem que voltar, pega esse outro caminho sem saída também e volta. Então, na verdade, ela é praticamente um labirinto, né? Não tem nada certo aqui. Em cada ponto sem saída... Cada obstáculo, o que você verdadeiramente está ganhando ali é experiência. Nada é por acaso. Você sempre pode tirar um lucro, tirar um aprendizado de algo. A única coisa que é certa é o seu esforço. Fala, não vou fazer o melhor que eu puder fazer. Vou realmente estudar, vou realmente me esforçar, vou realmente cuidar da mente né para ter ali a performance máxima, poder ser o mais produtivo possível. Então, cabe na sua cabeça... Essa ideia de uma linha de sucesso fácil. E já emendado, eu entro na terceira coisa que eu quero desconstruir aqui. Isso, eu lembrei de outra coisa que eu tenho que falar. Né? Então, desde pequeno, né, desde 17, 18 anos, a gente forçado a escolher já o que a gente vai trabalhar para a vida inteira. E pequeno aqui, leia-se, uma pessoa que tem poucas experiências de vida, né, que começou a ter maiores responsabilidades agora, que começou a ter uma liberdade maior agora, ou então a pessoa que começou a namorar agora, está né, nessa fase de conhecer novas pessoas. Então o pequeno vem disso. E a verdade é que a vida inteira será isso, será um processo de formação. Né? Então desde pequeno, né, desde 17, 18 anos, a gente é forçado a escolher já o que a gente vai trabalhar para a vida inteira, o que não é uma verdade, nada grande você vai trabalhar para a vida inteira com algo. Né? Isso era muito mais antigamente. Hoje as profissões estão sumindo, novas surgem, outras acabam. E já vou até adiantar aqui. Mas uma das grandes habilidades para o futuro, para o profissional do futuro que quer se manter no mercado, é justamente essa capacidade de flexibilidade. Então você trabalha com essa área aqui e essa área está diminuindo, em decadência. Está entrando a computação, está entrando na robótica, a inteligência artificial, embora ela tenha muitas limitações, não caia em certas histórias, tem muitas limitações. Então, realmente, uma das maiores capacidades que um profissional do futuro pode ter é de pegar aquele assunto que ele nunca viu, porque ele sabe muito pouco, né, e mergulhar naquilo ali e aprender rápido aquilo ali. né, Fazer exercícios e já conseguir colocar em prática, conseguir trabalhar com aquilo ali. O mundo está muito rápido, né, eu não sei qual a idade de vocês, mas pra mim, o ano de 2000, nossa, quanta coisa mudou. A gente usava disquete. Eu até lembro que eu ajudava meu pai a mexer em coisa com disquete. Aí veio o CD, que era, uau, revolucionário. A gente nem tinha no computador um leitor de CD. Né? Aí veio o DVD, que era caro. Você comprava mídia né, para poder gravar ali. Então, assim, isso foi há 20 anos atrás. E os primeiros celulares, que eram aqueles Nokia, esse tijolão. Que tinha anteninha, que você colocava aqui, tinha aqueles que abriam ainda, né? E depois melhorou, começou o celular com chip, os celulares antigamente não tinham chip. Então assim, eu lembro da minha infância, todas essas questões, né? E hoje em dia, algo que é muito mais moderno, o pendrive, a gente praticamente nem usa mais. Então ele nasceu e morreu muito rapidamente. Hoje a gente joga tudo na nuvem, Google Drive, Dropbox e tantos outros. Então, assim, as coisas estão mudando muito rápido. Essa capacidade de aprender rápido e conseguir mudar de ramo, mudar de carreira rápido é uma das mais essenciais. Então, eu trouxe essas três dicas. Se foi útil, se realmente você gostou, clique nesse belo botão vermelho aí embaixo. Se inscreva, porque aqui no canal é só conteúdo de qualidade, conteúdo no Capricho que eu trago para vocês. Você já sabe que tem que compartilhar, deixar um joinha aí para gente. Né, mandar o um vídeo para amigos, né, coloque você no grupo, espalha a palavra. Então acompanhem, porque tem muita coisa boa por aí.